Boa tarde, William. Boa tarde a todos os presentes do painel e boa tarde a todos os que nos escutam. Não, não estamos em paz. Não estamos em paz e, mais uma vez, isto nos foi apontado, nos foi mostrado com as palavras ontem do senhor general Tortado onde aponta ameaças externas contra a soberania. Eu tenho, eu tenho muita pena que, a nível do, do MPLA, eles não saibam o que é uma ameaça à soberania. A ameaça à soberania, posso aqui dizer abertamente, para mim, é precisamente o Sr. General Furtado. O Sr. General Furtado é uma ameaça à soberania do país. O Sr. General Furtado passa a vida a ameaçar as pessoas. O Sr. General Furtado passa a vida a achar que ele foi o único que guerreou neste país. Ele não foi o único que guerreou, não vai ser o único a guerrear, nem pode achar que tem o rei na barriga e que pode vir mandar postas de pescada, das que ele manda. Na altura das eleições, o senhor general Furtado ameaçou que dava no focinho. Eu vou-lhe responder aqui agora que um dos poucos indivíduos que eu conheço com focinho é ele. Portanto, eu não sei em que focinho é que ele vai dar. Ele vai ter que ir encontrar os focinhos dos seus camaradas que estão e que são a ameaça à soberania do nosso país. Portanto, nós não temos paz. Tanto que não temos paz que temos neste momento uma guerra aberta entre as ditas forças da ordem e uh, elementos uh, do grupo que faz parte de Calopeteca no Ambo, as notícias que correm já são oito mortos. Temos em Cabinda vários jovens presos, sem culpa formada. A única culpa é de eles estarem a querer falar de paz. Num sítio privado, a polícia invadiu e prendeu. 43. Temos um jovem... Temos um jovem... Sim, uma parte foi solta, meia dúzia foram soltos, mas outros continuam de ti. Não vou, não vou frisar bem o número, porque não estou bem dentro do número, não, não revi Agora estão só oito na cadeia. Agora estão só oito na cadeia. É. Pronto. Uh, estamos, temos aqui em Luanda, dez uh, corpos encontrados em Cabiri. Cabiri é uma zona que eu posso me gabar de dominar. Eu conheço Cabiri, eu já trabalhei em Cabiri, conheço o bairro 56, falei com os moradores, com vários, de várias localidades, não só do 56. A estrada onde eles foram encontrados, e foram encontrados pelos populares que é uma palavra, Dez corpos amarrados, os, os, as, os homens estavam amarrados, com as mãos atrás das costas. E ninguém nos diz nada. Foram mortos aqueles jovens de Cacoaco, também não sei quantos, em situações eh, anómalas. Oito, oito também. Oito jovens, oito jovens de Cacoaco mortos, ou encontrados mortos em Cacoaco. Temos Uh, os ati muitos ativistas permanentemente a serem atirados em dias de manifestação. A polícia passeia com eles e atira-lhes para onde? Precisamente para essa zona de Cabir, em Catete. Ok? Eu costumo dizer, nem tudo é coincidência, há um jovem que segundo os populares o 11 ainda estava vivo tal tá onde é filho de quem fez o quê é... quem deu autoriza Laura. quem deu autorização a quem? só um minuto só um minuto William quem não, Laura, deu autorização é só, é só a quem de matar, matar? para não perderes, este foi morto dentro do hospital puxado bateu com a cabeça na no, no chão funcionários e agentes de si. Já morreu também. Pronto. Então quer dizer que as imagens que circularam do jovem a ser arrastado, que a gente pensava que era num outro país qualquer, é desse o décimo primeiro? Exatamente, aquele dentro do hospital. O dentro okay. do hospital na cadeira okay. do Rodas. Pronto. Agora eu pergunto. A polícia... Está aonde? As autoridades estão aonde? Temos agora ontem um outro jovem que foi morto com dois, ou foi morto ou foi baleado não sei se morreu ou se não numa atracação já ouvi duas versões uma que o polícia meteu-se com ele e ele mandou calar a boca ao polícia portanto ignorou o polícia e o polícia disparou dois tiros a versão mais perto do oficial, porque foi postada, foi partilhada por, por um membro da, das Forças da Ordem, uh, diz que eles estavam, o polícia estava a, a, a tentar acalmar uma briga entre populares, disparou e baleou o jovem. Quem é o jovem que está baleado? Nós só ouvimos... Que o polícia está bem, que o polícia está no hospital. E o jovem baleado? Estão a fazer o quê? O que é que a polícia fez com o jovem baleado? As pessoas são mortas. Só aqui já contamos 8 e 8, 16, mais 11, dá 27. Assim, rapidamente. 27 que nós tomamos conhecimento. Que paz é essa? Isso é paz? Isso é o que o general Furtado considera paz, é estar a matar os filhos dos outros, ou a mandar matar os filhos dos outros. Quem mandou matar? Quem matou? O que é que a polícia está a fazer neste momento? Está a manietar a identidade do jovem para, que? para fazer o mesmo que fez com o marido da Joana Cafri? Dar um funeral digno, como eles chamam, eles acham que é um funeral digno ir-se dormir no, no, comer, e comer e beber no, no velório da polícia, comprarem o caixão e enterrarem em segredo. É isso que a polícia chama um funeral digno. Foi isso que a polícia tentou fazer com a Raquel. Foi isso que a polícia tentou fazer com o Inocêncio de Matos. Felizmente, quer a Raquel, quer o Inocêncio de Matos, tenham família que é uh, conhecedora dos seus direitos. Portanto, qual é a paz? Quem está a ameaçar a paz? Nós queremos paz. Nós queremos a paz. Mas nós queremos uma paz verdadeira. Nós não precisamos que nos estejam toda hora a lembrar hein? que o presidente é João Lourenço. João Lourenço pode lá ficar o presidente do tempo, pode lá ficar presidente como ele quiser. O seu furtado pode continuar ali. Mas têm que cumprir as regras. As regras do jogo, que não fui eu, não foi o William, não foi o Hitler, não foi o Gansa, não são regras feitas por nós. Ninguém perguntou à sociedade que regras cria. Nunca, ninguém se deu ao trabalho de perguntar à sociedade que Constituição cria. Eles fizeram, eles aprovaram. Então, que, que ao menos cumpram a Constituição e as leis que aprovem. Porque se eles cumprirem as leis e a Constituição que temos, embora atípica, nós vamos todos viver melhor. Eu vou deixar de ter a criança a bater no vidro. Eu recebi hoje de manhã um, uma nota muito triste, um pedido de ajuda de uma criança de 14 anos que está presa há uns meses. Atracações entre as mães. Há um dia que a mãe do, do, do menino não está. Chega à polícia, leva o miúdo, porque o miúdo violou uma criança na casa da vizinha. Daquilo que eu fiquei a saber, não houve sequer um exame de perícia à criança. O miúdo está tirado nas cadeias junto com bandidos. Eu não estou a dizer que o miúdo é inocente. Mas de maneira nenhuma eu posso dizer que o miúdo é culpado. Ou quem quer que seja pode dizer. Ninguém pode dizer. E temos uma criança de 14 anos. Atirado para as masmorras Porque Uma mãe não gosta da mãe dele E como tem cunhas Atirou com o miúdo para a cadeia A PGR calcionou Eu não sei o que é que a PGR anda a pensar Nós temos o Camesso preso neste momento O Camesso está preso Está preso por quê? Porque tinha uns panfletos de um show que ele fez a semana passada ou há 15 dias, ainda dentro do seu carro. O polícia no posto da... Como é que se chama aquilo? Do quilamba? Resolveu que ele iria ser o guardião. Quando o advogado chegou ao posto policial na sexta-feira, a procuradora de serviço recusou-se a atender porque já estava na hora de sair. Já passaram 72 horas. A procuradoria, o William, embora não lhe, não lhe, não lhe, não lhe permitam ser ou não aceitam que seja, é jurista. E o William sabe que a PGR tem que a polícia tem 72 horas corridas para apresentar o suspeito à PGR. Para ser, ser declarada prisão ou qualquer outra medida de adequação. O Camesso está lá. Eu estive lá ontem. O Camesso está lá. A procuradora não foi. Apareceu lá ontem, depois fiquei a saber que a procuradora apareceu lá ontem à uma da tarde, por meia hora para mostrar que foi trabalhar. É a hora okay? de entrar e sair? Sim, foi a hora de entrar e sair. Entrou, esteve lá meia hora e foi embora. É. É. Hoje não pôs lá os pés, porque nós, temos, nós estamos a fazer plantão. Nós estamos a fazer plantão. Porque o camesso não vai ser ouvido sem ter um advogado pé dele. Não vai. O camesso não vai ser ouvido, eles não vão falsear provas pouco a mês. E eu aproveito esta live para deixar aqui um apelo aos familiares, aos vizinhos do jovem em Viana que foi baleado, que me contactem. Que me contactem, porque eles têm direitos, quer o jovem tenha falecido, quer o jovem esteja vivo. E a polícia tem obrigações. E vai ter que as cumprir. Esta é a paz que João Lourenço, enquanto Presidente da República, nos quer dar. Eu não aceito essa paz.